Oi, você quer saber por que, que dieta é a forma mais famosa de emagrecer? Sim, a dieta é a forma mais famosa de emagrecer porque muitas vezes o culpado de aumentar os quilos do nosso corpo é a alimentação. Mas existem outras formas de emagrecer que não é dieta. Mas a mais eficaz é a dieta porque a alimentação aumenta os quilos do seu corpo. Muitas vezes esse é o problema. E para solucionar isso, tem que fazer dieta.